Fala, player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games e hoje eu trago um vídeo, player, é, com uma incógnita, né? Qual que vai ser o posicionamento da Sony depois desse anúncio bombástico que a Microsoft fez sobre o Series S, né? A 299. Então a ideia aqui é a gente falar um pouco da repercussão e como que a Sony pode reagir e qual é o impacto disso né? nas vendas aí no começo da próxima geração. Mas antes, player, quero agradecer a você que vem se inscrevendo no canal, vem acompanhando, dando like, compartilhando, interagindo com a gente. O canal vem crescendo e é por sua causa. E mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Beleza? Então, player, falando do anúncio que a Microsoft fez antes da Sony. Qual, que vai ser, qual foi o impacto desse anúncio? primeiro que ninguém esperava que a Microsoft fosse se pronunciar nessa semana. É... E o mais impressionante ainda, né, que tu pegou todo mundo aí de surpresa, foi o anúncio do Série S, que eu já tinha é, é, colocado no vídeo aqui no canal sobre essa especulação, esse rumor, porque vazou o um manual do controle que tinha lá S barra X, né, Xbox Series S barra X, então era um rumor que estava praticamente confirmado. E a Microsoft né, é, anunciou via Twitter que realmente vai ter um Xbox Series S da próxima geração, vai jogar jogos da próxima geração a 1.440p a 120fps um pouco menos potente, o bem menos potente que o Xbox Series X porém com preço, galera, muito, mais muito, muito, muito, muito competitivo tá? então esse anúncio pegou todo mundo de surpresa o, o aparelho é bem menor que o Xbox Series X mas deixou todo mundo animado e porque deixou a galera animada com valor competitivo né? eu sei que para muitos é inacessível e nisso faz com que, é, obviamente, a Sony vai ter a vantagem depois de se posicionar, com relação a... ela vai ter, ela vai ter que fazer muita conta, mas a Microsoft ela já faz um rumor muito grande, porque ela já está mostrando jogos rodando no console, já estão já rolando vídeos aí da galera desmontando, da galera fazendo um comparativo. Então, quer dizer, a Microsoft já soltou, né? É bom também para o varejo, porque o varejo já consegue se programar com, com relação a campanhas de marketing, etc. E tem mais, né? não foi só a questão do valor de 299 a Microsoft também já tinha anunciado lá atrás, mas não tinha entrado em detalhes, sobre o novo plano Xbox All Access. O que, que é esse Xbox All Access? Galera, imagina o seguinte, você paga R$ 24,99 por 24 meses, você vai ter durante todos esses meses o Game Pass, que tem mais de 100 jogos, e ainda por cima você consegue, você sai com o Xbox Series S embaixo do braço exatamente a Microsoft te dá um Xbox te dá um console novo e se você pagar 34 dólares e 99 ou seja 35 dólares você sai com X com série X então a Microsoft ela vem muito mais muito agressiva nesse sentido porque ela sabe que ela não tem jogos AAA exclusivos pra bater de frente com a Sony. A Sony já vai ter o Miles Morales agora no lançamento. E no próximo ano a gente já vai ter Horizon Zero Dawn 2. A gente vai, já vai ter uma porrada de jogo. É, já tá rolando um rumor aí do novo Good of War também. Então quer dizer, a Microsoft ela sabe que ela não vai conseguir competir né, com relação a jogos. Porque... O, o Halo Infinite foi, né? Praticamente vai, vai ficar para 2021, pelas cagadas que a galera apresentaram no evento. Mas é, o que, que ela quer? Ela quer pegar, é, é, ela, ela quer chegar na realidade no, no, no player casual, na pessoa, no, nas pessoas que curtem videogame de forma casual, porque ela vai vir com muito serviço embarcado. Ela, ela tem o Xcloud, ela tem agora o All Access, ela está ela incluindo o EA Play agora faz parte do Game Pass. Então quer dizer, ela, a, realmente a Microsoft ela quer fazer é, o Netflix dos jogos, né, dos games aí. E ela vai fazer, e ela vai conseguir fazer, porque ela quer capilarizar a questão do videogame, que todo mundo tenha um console na sua casa. Porque, por isso que ela está fazendo, né, é, trabalhando com esse valor muito agressivo e com esses planos aí do All Access. Que eu não tenho informação ainda se vai chegar até o Brasil. Deve chegar talvez com um pouco de atraso. Porque a Microsoft ela, aposta bastante no mercado brasileiro. E galera, é realmente uma porrada no estômago aí da Sony, tá? Da Sony. E, e qual é o impacto né, desses anúncios aí? O site, o, o site é, Kotaku, ele já anunciou é, que o custo de fabricação... Do PlayStation 5 é de, é de aproximadamente 500 a 550 dólares. O custo para você criar o PlayStation com as peças, mão de obra, é, o SD é muito caro. Então, quer dizer, quais são os motivos porque ele é tão caro né, na fabricação, segundo o levantamento da Kotaku? É, primeiro, escassez de peças, né, a gente foi no, isso, tudo, tudo isso aconteceu no meio de uma pandemia, então quer dizer um monte de fábrica fechada, e o polo disso, né, o início disso foi lá na China, então quer dizer, muitas fábricas fecharam, lockdown, então quer dizer, escassez de peça, falta de produção, pandemia, falta de mão de obra, então quer dizer, tudo ferrou, o aumento de preço né, dessas matérias-primas, então isso fez com que o Playstation ele tivesse seu custo de fabricação muito alto, e rolaram até alguns rumores que a Sony não ia conseguir é, fabricar em grande escala o console. E o que isso faz, né? Onde isso afeta? Cara, afeta no bolso. Porque a gente sabe que a Sony já vem um pouco mal das pernas nos últimos anos, né? Só você olhar pela linha de produtos de eletro que a Sony que a Sony tinha anteriormente. E hoje, a, a Samsung de hoje é praticamente a Sony do passado. Ah, e a Sony ainda tem como um dos, da, uma das principais frentes ali o setor de games. E o setor de games, cara... É, sempre numa nova geração, ela sempre dá um pouco de prejuízo no começo, por quê? Porque é mais caro desenvolver o produto, porque você tem que apostar muita inovação, né? E é o que as duas plataformas estão fazendo, apostando muita inovação. Possivelmente a Sony ela vai ter prejuízo com os consoles, e esse preço baixo uh, do Xbox Series S, principalmente, vai fazer com que a Sony realmente reveja os valores aí que serão vendidos, as duas versões de Playstation 5. Playstation 5 que tem uma versão sem um Blu-ray, sem um drive, e outra que é a completinha que tem a versão com Blu-ray, tá? Então a gente vai ter, a Sony anunciou nesse final de semana que vai ter um evento na quarta-feira, e tudo indica que nesse evento a Sony ela vai apresentar, ela vai a, se pronunciar a respeito é, dos valores do, do, do Playstation 5, isso é quase certeza, a gente só não sabe sobre as datas ainda, e o grande a grande dúvida é quanto que qual o valor que vai ser praticado pela Sony né tudo in, tudo indicava que a Sony ia trabalhar com o um valor de 4,99 ou 5,99 né o, o de Blu-ray e o outro né que é o sem Blu-ray PlayStation o PlayStation 5 sem Blu-ray que seria comercializado ali por volta de 399 ou 499 com esse anúncio do Xbox Series S a 299 dólares mais esse serviço do Xbox All Access, tudo muda de figura, porque a Microsoft ela veio muito, mas muito, muito agressiva. Muito agressiva. Então, o que a gente pode esperar? Se a Sony anunciar um valor muito baixo, ela vai ter muito prejuízo na fabricação. Então, ela vai ter que apostar é, em, em, outros, em, em outras frentes ali, como acessórios, controles, periféricos. do videogame serão muito caros, né? Essa é, é uma tendência. Mas, por outro lado, se ela conseguir fazer com que Playstation 5, sem um disco Blu-ray, né, seja no valor competitivo de 299, aí a Sony mata a pau. Ela pode até ter prejuízo nesse início, e vai ter bastante prejuízo nesse início, mas ela mata a pau por quê? Porque, além de ela conseguir é, é, ser competitiva com relação ao Xbox, já ter um line-up de jogos muito mais interessantes, ela vai vender muito mais que o Xbox, sem dúvida alguma, e, por outro lado, é, a venda de produtos, né, de jogos em mídia digital, é muito melhor para é Sony. Por quê? Primeiro, né, o jogo que ele é vendido em mídia, em mídia digital, ele não é revendido. Então, você praticamente acaba com o mercado de usados. Então, você acabando com o mercado de usados, se eu compro um jogo, né, eu zerei o jogo, por exemplo, The Last of Us 2, por exemplo, termino ele, pô, se eu não, se eu não vou, sou colecionador, eu vou e vendo esse jogo para alguma pessoa, coloco no LX e vendo ali. O que, que é, o que é, é, é isso mídia física agora em mídia digital eu vou ter que ficar com esse jogo para mim para sempre né porque eu não vou passar minha conta para outra pessoa a gente sabe que tem alguns esqueminhos que a galera faz aí mas é, é, sem dúvida alguma a Sony deve cortar isso e ela deve ganhar muito mais em, em vendas de quantidades de jogos e, e como o jogo ele não é vendido no varejo ela arrecada esse valor né essa comissão vamos dizer assim vendendo pela loja pela PSN então a longo prazo né a venda de um produto sem sem drive de disco vai vai favorecer a Sony aí para conseguir arrecadar um pouco mais de grana e tem outro ponto né na realidade o jogo digital deveria ser muito mais barato eu já falei isso aqui anteriormente porque ele não tem capinha ele não tem os folders tem dentro do né? não tem um disco em si então quer dizer deveria ser mais barato mas enfim então pessoal é, esse é o vídeo que eu queria deixar aqui né sobre qual vai ser o posicionamento da Sony e realmente vai ficar um pouco difícil para ela mas ela ela joga com tudo, né? Mesmo assumindo risco aí prejuízo, ou o Xbox vai sair na frente. Beleza? Mais uma vez agradeço a companhia de vocês. É, se você é novo, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like e deixe nos comentários aí o que vocês acharam, beleza? Valeu e fui!